Olá! Para gravar uma apresentação de PowerPoint usando o Camtasia e salvar em MP4, primeiramente você deve abrir o Camtasia em modo de gravação. Feito isso, clique em Record Screen. Bom, agora vamos à gravação da apresentação. Para isso, você deve abri-la e apresentar no normalmente, passando os slides e fazendo a sua na narração. Feito isso, você deve clicar em F10 para pausar a gravação do Camtasia. Bom, para salvar a apresentação em formato de MP4 usando o Camtasia, você deve abrir a gravação que você fez. Jogá-la jogá na linha de, do tempo do Camtasia. Feito isso, você vai clicar em Produce and Share. Escolher MP4 1080p. Avançar. Escolher a pasta onde vai salvar eu nome e, com, e clicar em concluir. Bom, é isso e obrigado.